ganha não, não, não. a estrelinha morri pronto, ganhou mais uma estrelinha próxima palavra porxunta Nossa, ah, que... acerta essa, vai lá acerta essa por... o que é um porxunta? porxunta? é, porxunta ah. porxunta? Ah, não é isso. Boa noite, Olga. Seja bem-vinda, minha querida. Por chunta, hum. Cara, não sei. Não, nem, nem consigo deduzir. Ah, então chunta. Entendeu? Porxunta, <risos> Por chunta, chunta. Entendeu? Chunta aí. Você falou que é boa de chute? Por ch... Pô, cara, mas ah. tem coisas que não... Não, mas a regra do jogo é você arriscar alguma coisa. É um bicho, é um ser humano, é uma classe, é um lugar. É o que que é? Por chunta. Hum. Putz, é um anjo, é um arcanjo, é o que que não. ele é? Porxunta. É um bicho... É um, é um nome de, de um, um sentimento, eu estou chutado com você, <risos> sei lá. Tem que chutar alguma coisa. Não, vamos lá. Eu, Tem que chutar alguma coisa, tá. entendeu? Porchunta, é. eu vou chutar como se... Classe de alguma coisa. Classe de quê? Animal, de ser humano, Não, de... Não, classe de... de... Porque a gondonteira é a classe de ser tá, humano. Tá, classe Não, de ser humano. Uma classe de ser humano? É. Hum, será? Hum. Eu não sei Mas uma classe de ser humano o quê? Mas ser humano é ser não, humano Não, não, um ser Não, classe, classe de um, um ser celestial, então, tá bom? Uma classe de ser celestial? Isso Acredito, gente, acredito que não Mas, vamos lá Sabe algo sobre os reptilianos? Se puder responder, gratidão Olha, minha irmã Eu, no livro de hoje, eu não falo nada sobre reptilianos nossos amiguinhos que possam existir ou não lá na, na constelação de Orion. Agora, eu sinceramente creio que possa existir reptilianos porque existem inúmeras classes de seres viventes no nosso universo e em outros universos também. Mas se eles estão aqui nesse momento, você sabe se conhece algum reptiliano? Cara, eu ia te perguntar isso agora. Significa o que? Reptis? É, é, são tipo esses ré... um, um, um humano réptil. Mas o que? Que se rasteja? Não, que eles andam. É como se fosse dinossauro que fala, entendeu? Se vamos, Deus su... Deus. vamos supor... O único dinossauro que fala pra mim é a família de dinossauro. Então, é mais ou menos isso, mas vamos a supor... Vingira. que É, o seria como se fosse os dinossauros evoluir. Vamos supor que os seres humanos não evoluíssem... Peraí, existiu dinossauro que fala? não, não existiu, estou falando que os reptilianos que a dona Olga está perguntando Aham. são seres de outro planeta que possam estar aqui entre nós influenciando a nossa civilização mas estaria carne e osso é. carne e osso, disfarçado alguma coisa assim Entendeu? Eles dão essa esse, ao entender isso aí. Então, o reptiliano, o formato dele seria como fosse a família de dinossauro. Só que não no formato de dinossauro, mas um formato mais de réptil meu. Imagina um, um, um calango em pé andando, Ai. bem da altura assim. Eu deitaria no chão e começava a chorar, com certeza. <risos> Porque nem correr eu iria conseguir. Mas vamos lá pro Porchunta. Tá. O que você, você falou que é o que? Eu classe falei de... que é um classe de ser celestial. Uma é classe de ser celestial. Você errou! Você sabe? Claro que eu sei. Olha, Nossa. O Porchunta, ele tá no meu time de futebol ah. durante a pô. Oh. Ele era, ele era o goleiro. Eu vou começar o okay, quê? tá no, tá no pés. Ele era o goleiro do 2006? meu time. É, ele era o goleiro do meu time. Tá no pés? E ele é, sabe o que, que ele era? Tá no pés. Tava. Sabe o que, que ele é? Ah. Ele é um dos 24 anciões também. É mesmo? É, também. Ó, líder e mentor da raça alaranjada, que também se extinguiu, né? Que ministrou... Nossa. De suas matrizes em Armagedon, que é Armagedon, aproximadamente 300 mil anos atrás. Por junta serve hoje no Conselho Consultivo de Urântia como um dos 24 conselheiros. Então, se eu, falar, se eu falasse que seria classe de seres humanos, eu iria acertar. Não, não é uma classe, é um nome. Ele é o nome, é o nome do, do de um dos quatro. Ah, anos. tem isso agora também. Eu tenho que acertar. É classe ou classe de nome? É, é porque não Tem nome é. que parece com classe, tem classe que parece com nome, você tem que acertar. <risos> Vamos para a próxima palavra. Então, né? O que, que ah, é. Ah! Salvington! Tá de brincadeira com a minha cara, né? O que, que é salvo, então? O que é salvo? O que, que é salvo? É sal... Lemos ontem sobre então? Leu? Você lembra? Que é salve, então. eu tenho amnésio não, viu? Dizer aí filha, o, que, que, o que, que é salve então? Marlon, preciso falar contigo tá? Lê é, lê o que ele que escreveu ali, ele falou que você é lá, ó. falou comigo? É. <risos> gente, secreta. gente <risos> aí, eu hein? coloquei nesse formato agora Marlon, tá, então tá pequenininha é eu pequeno. consigo ler, ó eu vamos tô não. lesado Esse hoje, peguei um resfriado ontem ler. ai meu Deus do céu vamos lá hum. Hum. E eu, sou le... e eu tô lesado hoje. Ah, ele, vai... ele vai escutar a gente. Peguei um resfriado ele ontem para vai... hoje. Ele vai hoje, ficar lá só no balão aqui ajudando andando. de alguma forma. Ah, tá. Mas você pode. Você pode ajudar também, Marlon. De outra forma. Me mandando essas respostas. Que... Porque tá muito difíceis para mim. Sacomé, ah, né? Já pegou o óculos para poder ficar vendo respostas. Mas vamos lá. Fala aí. O <risos> que, que salva, é então? Não, meu bem. Não. É porque pô, a tela me cansa. Aí já viu. Claro. Né? Imagina. Pois é. é salve, então. É então, se eu não me engano, eu estou indecisa. Hum, ué, tá? você então, falou que sabia, eu sei, estudamos ontem. Oh. eu sei, mas você eu tô... até de madrugada conversando sobre Salvington então, ah. tá? Mas eu tô indecisa. Eu não sei se é um planeta, hum. tá? Ou eu não sei se é um, um, um sistema. Eu não sei como é que você fala, solar, estelar, o que tá. Mas qual é a relação dele? Hum. Ele, ele é, um, é importante. Sim, sim, eu, eu vou chutar. Salvington então. Não pode, Marlo, não pode. É proibido. E vocês só podem assistir, porque gente, não pode chutar não. pra ela, que senão aí ela não perde a graça. Gente, mas isso aqui é praticamente quase impossível pra mim, gente. Não. É um nome meio, ó, meio já louco. Já acertou quatro até agora, já. Acertei nada, foi tudo na acertou, trave, meu filho. Acertou. Foi tudo na trave. Se então, eu acertei um, foi aquele vento, sabe? Aquele, aquele vento. Olha o outro Durando já, ó. Ó, oh, já durando já. Ela não, não consegue né, ler, li, li. não. Liga lá, vai. Não, sem óculos. É. Não, não vou, vale qualquer óculos. Isso, meu bem, mas a minha vista, como é que fica? Olha <risos> lá, lê aí, lê, ele deu a resposta lá, fala lá. Ah, meu Deus meu do céu. Deus. ceguinha, falando. ceguinha. Vai ler? Salve, então. É a sede oficial do nosso filho soberano. Nossa, vai ganhar um dela! Valeu? Marlon, eu tava te esperando, cara, desde o início, que eu sei que tu é fechamento. Lobinda é durando é mole, tu né? Tu é fechamento, cara. Vamos lá, então. Agora, Cê tá, é sede, então é o quê? É sede, é, é o universo, é eu sede planeta, é Essa sede que... constelação, é sede o quê? E aí? Marlon, é sede o quê mesmo? Não, eu vai vejo? você, vai, chuta aí. Não sabe, não, né? É sede o quê? É dois isso ontem, né? É É sede o quê? Olha lá, o William Feldman que a gente deu dourar ó. É sede, dá pra falar não, ele tá doido pra lhe durar também, ó. Tá vendo? Sede, sede. Então vamos ler, vamos ver o que é salve, então. Ah, gente, rapidinho. É. vocês é, O Leandro recebeu uma, uma mensagem, né? Falando bem assim. <risos> ó, aquele cara. Falando bem assim. Ô, ah. oh, tira essa mulher daí, falando cara. Falando bem assim, ó. Você vai ler? Morri! <risos> Ele falou bem assim: tira essa criatura daí do seu lado, porque ela não sabe nada, ela não tá somando, é? ela não tá somando nada. Gente, deixa eu falar pra vocês: como o Leandro falou, eu não sou leitora do livro de Durante, eu estou começando agora, mas assim pela vida de Jesus. Então, realmente, eu não sei, ainda mais quando se trata de livro de Durante, não sei nada, tô aprendendo. Então, olha, vocês podem pensar igual aquele cara lá, mas não sei mesmo, gente. Eu tô aqui pra aprender, porque realmente eu não sei nada. Então, isso pra mim é engraçado, porque eu gosto dessas coisas, eu gosto de pagar mico, eu gosto de zoar, e eu gosto de aprender. Tá bom? Então, antes que vocês falem, caramba, mas a esposa do Leandro não sabe nada. Não, não sei. Tá? Eu tô aqui pra aprender. Acredito que é igual a muitos aí. Sabe? Sim. Sabe. Não antes. Acho que vocês. Agora! Durante, não. É, essa, essa pessoa chegou lá, evangélico, né? Nossos irmãos evangélicos, pela misericórdia do Pai. Eu, eu, eu acho que eles esqueceram de ir para a graça e continuaram lá na época de Jeová, de Moisés lá, né, na, na, na, no deus tribal do povo lá. O cara chegou lá e... E essa criatura que não sabe nada? Falei assim, meu querido, saber nem eu sei. Se eu soubesse, hum. se ela soubesse tudo, a gente não estaria mais aqui, ó. Partia para o abraço já. Quem sabia tudo... Já foi embora que é Enoque. Enoque sabia tudo. O cara era, era o cara. Foi, foi, foi, foi, foi o que com ele, filho? Eu, com o cara, com Enoque. Enoque. Ah? O caso de Elias foi trasladado também? Elias também, Enoque também. Elias também foi o cara. Ele sabia tudo. Agora, nós não sabemos. Por isso que eu trago ela aqui pra poder ela me ajudar e ajudar vocês também. E eu também aprender um pouquinho mais. Entendeu? Te ajudar a pagar mico, é isso? Não, me ajudar com <risos> dúvidas. <risos> que, ah, quando. Eu? Às vezes. Dúvidas. Porque aí você vai, você vai olhar salvo e Marlon e Naná é a melhor pessoa para te ajudar com dúvida, querido. Os irmãos durante anos têm que aprender muito a respeito e trabalhar em equipe. Vamos sempre aprender com diferentes tipos intelectuais de personalidade nessa ascensão universal, amigos. O pessoal que chega no Lu sempre chega, geralmente, com essa correlação ocultista, reptiliano, Luminati, Anonax, etc. Mas o livro durante quebra vários paradigmas fetiches. Exatamente como ele falou aí, o nosso amigo. Eu, eu sou a pessoa assim mais povão. Você quer? Aí vem o malo e bota tudo de forma técnica, direitinho, bonitinho. Entendeu? Ele bota ali, o espingo não existe. Mas aí, vamos ver Salvington. Vamos lá para ver o que é Salvington aqui. A esfera-sede do universo local de Nébado. Pô, mas eu falei lá... que era um planeta. Ah, mas aí eu fui te induzindo, né? Bruno Araújo. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado pela sua presença, tá? Tamo junto aí, meu querido. Mas eu, eu, eu, eu quis dar aquela incrementada pra poder você, sabe, se, camufa, se confundir, né? Tá, mas, aí... mas eu falei, eu falei desde o início, antes de Marlon dar a, a dica, hum. né? Ops, dica não, que isso, de forma alguma. Não, ele só deu, só, deu longe, só a dica de longe tudo, Longe né? dele. Mas é. eu tinha dito que era um planeta, tá? Tia, é a, é a sede, não é um planeta. Então. Foi o primeiro... Planeta que já nos criou. É tá, mas é um planeta, não que deixa essa? de ser. Tudo bem, é a sede, nem que seja filial, mas foi. É, William Ferro, mulher, você está aí para todos nós crescermos em família, entendeu, mulher? É.